Foro de trabalhadores aqui, em La Cumbre, dos pueblos decimos em alto e bom sonido, Nós outros não vamos pagar o custo desta crise. Nós outros vamos mobilizar para que tenhamos tenha alternativas a isto e possamos construir um outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que seja sustentável aqui em eh, Las Américas. Também em nossa cumbre, em nosso Foro de Trabalhadores, em nossa declaração que amanhã vamos entregar a los das Américas, dizemos que a declaração de Revinte é insuficiente. Não aceitamos que a saída da crise seja com a mesma medicina que ele causou, a enfermidade que hoje temos. Portanto, queremos que caminhe em outra direção em outra direção que não esta apontada e que, sim, sí, queremos um modelo de desenvolvimento diferente. Queremos, sim, sí, na integração de nossos pueblos, Queremos, sim, sí, na integração subregional, a integração da América Latina, na relação diferente com os países norte. Queremos e exigimos, e isso está em nossa declaração: é o imediato fim do bloqueio de Cuba. Proponemos alternativa de desenvolvimento, que a crise distributivas que temos, que a crise energética, a ambiental, pode ser é, gerada outras perspectivas se ponemos não é o mercado, não la ganância, mas sim uma perspectiva humanitária. Como prioridade, e isso é o Fórum de Trabalhadores, junto com a Cumbre dos Pueblos, vai decidir para o povo de las Américas e para os cancilheiros. Amanhã vamos entregar essa declaração e temos certeza, convicção, que temos plena sintonia com a Cumbre dos Pueblos. E queremos aqui dizer que o Fórum de Trabalhadores e a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas reafirma su compromisso pela luta conjunta com outros movimentos sociais para construir uma outra América e fortalecer a nossa aliança social continental. Muitas graças e uma cumbre forte para o povo das Américas. Graças.